O MrBeast, sim, aquele mesmo que tem aí um dos maiores canais do YouTube do mundo Com mais de 138 milhões de inscritos e eu querendo só um milhão, o cara tem 138 milhões, enfim Você não sabia, mas o MrBeast, ele joga CSGO, inclusive ele já teve um canal de CSGO Eu inclusive descobri a Steam dele e vi que ele tem skins O vídeo de hoje é exatamente esse E o mais legal é que nem é bait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 Allen, simplesmente uma das AWPs mais caras do CS:GO, que segue a cal do cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Cachorro, isso é realmente real? Jimmy Donaldson vulgo MrBeast, o youtuber que tem quase 140 milhões de inscritos e vídeos que ultrapassam mais de 100 milhões de visualizações já foi envolvido no mundo das skins de CSGO e inclusive é amigo de grandes nomes da comunidade. Há pouco mais de dois anos, mais precisamente no dia 28 de outubro de 2020, o MrBeast respondeu um tweet dizendo que o CSGO é um jogo infestado por cheats, que a Valve não investe num cheat bom. Ele disse que jamais jogaria um jogo contra Passa desenfreada Foi exatamente esse termo que ele utilizou Segundo ele mesmo, isso literalmente estraga toda a diversão Pois quando ele morre, ele não sabe se ele morreu por conta de um bom tiro Ou por conta de hacks Nesse tweet, ele falou uma verdade e uma mentira A verdade é que sim, o CSGO tem esse problema com os cheaters E a Valve não parece estar muito interessada em criar um anti-cheat um pouco melhor Mas ele mentiu Pois sim, ele já jogou o CSGO E inclusive há registro disso Podemos encontrar um vídeo do MrBeast jogando CSGO com seus amigos no canal The Red Spy É um vídeo extremamente Antigo, de novembro de 2016, o MrBeast ali com a ajuda de seus amigos, dando a vida pra tentar sair do Pratinha. E olha que legal, rapaziada. Nesse vídeo dá pra notar que o link dele na Steam era MrBeast Beast, 300k subscribers. Isso em 2016, como já disse, hoje ele tem 440 milhões. Ou seja, se ele conseguiu, eu consigo. Stop, Jimmy, you've actually lost it. Donald, you genuinely lost your mind. Oh, shit, shit, shit. E rapaziada, é graças a esse vídeo que conseguimos encontrar o perfil oficial do MrBeast na Steam Não só isso confirma o fato do MrBeast jogar, ou então né, já ter jogado CSGO como também, em setembro de 2015, quando ele tinha cerca de 8 mil inscritos no YouTube, ele postou um vídeo falando sobre preços de skins de facas. Sendo mais preciso, nesse vídeo ele compara o preço de skins de facas do CSGO com o preço desses mesmos modelos de facas, porém, na vida real. Nesse vídeo, o que mais impressiona, além, óbvio, da evolução do MrBeast, é como a Butterfly Fade subiu de valor. Deu pra ver no vídeo que uma Factor New custava cerca de 280 dólares, sendo que hoje a Butterfly Fade Factor New mais barata está cerca de 2.600 dólares. Cê é louco. O MrBeast, em uma entrevista recente para Shopify, que para quem não sabe, Shopify é a maior plataforma de e-commerce do mundo. Enfim, nessa entrevista, o MrBeast revelou que chegou a negociar skin de CSGO, comprando uma skin de faca por um preço e revendendo por um valor mais alto. Em outras palavras, ele disse que chegou a ser um trader de skin de CS, pois na época enxergou um mercado muito lucrativo nas skins. Esse daqui, rapaziada, como vocês podem ver, é o canal principal do MrBeast, porém, ele também possui outros quatro canais, entre eles... Beast Reacts O que muitos não sabem é que esse canal, exatamente esse canal aqui, Beast Reacts Já se chamou MrBeast CSGO E isso daqui eu não estou inventando rapaziada As sites que conseguem rastrear nomes antigos de um canal no YouTube E inclusive temos uma print muito antiga do canal Beast Reacts Porém antigamente quando se chamava MrBeast CSGO E agora aquela parte que todos vocês esperavam A Steam do MrBeast é exatamente essa Essa é a Steam oficial do MrBeast Tá escrito ali, ó, my channel is my life, subscribe for a cookie. Cara, vou, vou começar a fazer isso também. Se inscreva aí pra um cookie por uma skin Quero pegar um milhão Vestindo a brincadeira de lado Sim, rapaziada Essa é a Steam oficial do Mr. Beast. Dá pra ver que ele sempre se orgulhou muito do canal né? Pô, meu canal é minha vida Clicando aqui nessa setinha, rapaziada Conseguimos ver os antigos nicknames Que ele colocou em sua Steam Dá pra ver que ele ficou muito orgulhoso Quando conseguiu 450 mil inscritos Quando conseguiu 500 mil inscritos Dá pra ver, inclusive que Ele já foi parceiro de um site de skins É um site que nem existe mais Então não vou estar mostrando aí pra vocês Porque pode ter sido criado um outro scan com esse nome Enfim Podemos notar também que a Steam dele não é tão co conhecida assim. Afinal, tem apenas 644 comentários. Pode não parecer, mas isso aqui é muito pouco comentário para quem é o MrBeast. A Steam, por exemplo, tem quase 25 mil comentários. Mas vamos logo, porque eu sei que todo mundo quer ver, né, inclusive eu, que é o inventário do Mr. Beast. E logo na primeira página, uma faquinha... Que faquinha Vamos começar lá de trás São só três páginas Primeiro, duas caixas que ele dropou né? E outras skins que provavelmente ele também dropou não, não vale muita coisa Menos de um real, assim 15 centavos cada um Na segunda página já dá pra ver Que ele tentou abrir algumas caixas Não teve muita sorte E aí na primeira página encontramos aqui, ó A faquinha do MrBeast o caso, uma M9 Doppler Phase 4 Uma fase muito boa Dá pra ver que tem muito azul A famosa Fake Safira Tem um float legal 0.01 Então assim é, fica nítido que quando ele comprou essa faquinha, quando ele decidiu comprar essa faquinha, ele estudou e tomou uma decisão correta, porque a faca é muito louca, cara, sem caô. Dentro do jogo, ela é muito mais bonita. Essa faquinha hoje custa em torno de 923 dólares. Óbvio, na época, não valia nem metade desse valor, muito menos que isso. Eu chuto que quando ele comprou essa skin, ela deveria estar avaliada ali entre 180 a 220 dólares. Tem também essa a m 4 x 4 famosa Desolate Space, 12 dólares, não é tão cara não. Ei, vou aproveitar aqui para fazer uma correção. No começo do vídeo, eu Disse que o MrBeast joga CSGO E a real é que ele jogava Não joga mais E dá pra saber isso? Pois a sua última medalha de serviço é de 2017 Ah, não Ele joga sim, dog Ele deve jogar pouco Mas joga Porque se ele não jogasse Ele já teria vendido, né A faquinha dele Uma faquinha de quase mil dólares Você acha que ele não ia vender? Como que eu vou responder isso, cara? Tenho 50 pessoas aleatórias de uma Lamborghini novinha em folha. Eu coloquei 100 pessoas dentro de um círculo gigante. E quem sair do círculo por último ganha 500 mil dólares. Aqui tem meio milhão de dólares em dinheiro e o último deles que for pego fica com o dinheiro. É, acho que tá explicado, né, rapaziada? Essa faca pra ele e nada é a mesma coisa. Enfim, espero que você tenham gostado. Se inscreva no canal. Porque falta pouquinho pra bater um milhão de inscritos. Eu então, faço a parte da matilha e comenta aí. Se você sabia dessa informação, eu não sabia. Descobri há pouco tempo, que eu faço que fiquei muito feliz quando eu descobri. Porque, pô, é o MrBeast. E eu descobri que ele já esteve envolvido no meu mundo, no mundo do CSGO, no mundo das skins. Talvez então eu seja o próximo MrBeast. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu. Eu Rio vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Caixa fa low.